O estado de hoje segue os passos de uma infinidade de sons, ritmos e instrumentos. E quando tudo isso anda junto e multiplica os conhecimentos de muitos músicos, instrumentistas e compositores, é sinal de que o encontro entre grandes mestres e aprendizes surtiu efeito. E só há um destino onde esse encontro é possível, a Oficina de Música de Curitiba. Pois é, agora entre os dias 30 de junho e 10 de julho, rolou a 39ª edição da Oficina de Música de Curitiba, que trouxe o melhor da música antiga, erudita e da MPB para diversos pontos da cidade. E pra gente ficar por dentro, não apenas do que aconteceu na oficina, mas do que ela representa, é que contamos com a sempre agradável presença do João Engaxira, diretor artístico da Oficina de Música Popular Brasileira, que é uma das vertentes da Oficina de Música. Para começar, o João nos conta desse DNA do evento, que desde o seu início, em 1983, promove um encontro singular entre grandes referências nacionais e mundiais da música, com estudantes e aprendizes de todos os cantos do país. Esse formato de trazer professores de excelência nacional e internacional, é uma, realmente uma marca importante na oficina e é uma imersão é, profunda de relativamente pouco tempo, né? não, não, não é como você ser um aluno regular de um professor, é o um intensivo que é, as pessoas carregam para o resto da vida. São professores muito experientes, com muita bagagem, que colocam as coisas para os alunos, para as alunas, pensarem a forma de fazer musical e influenciar isso de uma forma... Às vezes é material que, que é colocado na aula e que a pessoa vai estudar por anos e anos aquilo tudo até desenvolver e colocar, poder colocar aquilo em prática na, na sua prática musical. né? Então é, são professores do mundo todo, não, não, especialmente na, na MPB, que é a área que eu atuo, são professores naturalmente aqui do Brasil, mas de todas as partes do Brasil e sempre a busca é pela excelência, são professores, muitas vezes professores artistas que atuam também e que trazem muita, muita bagagem, muito conhecimento. E, e, de, e no, na música antiga e na erudita são professores aí sim do mundo todo e alunos e alunas também do, do mundo todo vêm buscar o, os conhecimentos aqui oferecidos na oficina. Sim. Agora vale a pena fazer uma rápida digressão, a oficina de música nasce em 1983 dentro de um projeto da Fundação Cultural do Curitiba que buscava o aperfeiçoamento dos músicos da Camerata Antíqua, numa linha do que já acontecia nas décadas de 60 e 70 com os festivais de música promovidos por associações como a Sociedade Pro Música de Curitiba. Inicialmente focada na música erudita, a Oficina de Música acolhe a MPB dez anos depois, em 1993, quando o próprio Conservatório de Música Popular Brasileira toma forma no antigo Sobrado dos Guimarães. A própria carreira artística do João se mistura com a trajetória da Oficina de Música. Puxa, é, é, tá relacionada diretamente a, a, a, a minha vivência com a oficina com a minha carreira musical toda. É, o Roberto ali que foi o criador da parte MPB, da oficina, desde 93, né, como você trouxe. E desde então, olha, eu não me lembro se em 93 eu estava, mas se não foi 93, foi 94, 95 que eu comecei a frequentar regularmente como aluno. É Um tempo depois eu tive a oportunidade de, de ser professor e atualmente estou, estou na direção, né, devido a direção com o Abel Rocha, que é... o da Erudita e o Rodolfo Richter da música antiga. Então, a minha experiência musical toda, desde praticamente o início da oficina, é constante. Ou eu estou tocando, atuando, ou dando aula, ou assistindo aula. Então, é um foi uma fonte preciosíssima de onde eu pude beber. E assim, tem muitos alunos que chegam, alunos, alunas, que chegam a professora, professora, depois de, de um tempo, de trilhar suas carreiras, de, de, trilhar, de trilhar na música. Neste ano, a oficina promoveu mais de 170 eventos, para um público estimado em 25 mil pessoas. Algo em torno de 400 artistas, sendo pelo menos 350 de Curitiba, proporcionaram vários shows e concertos gratuitos ou com ingressos a preços acessíveis. O evento é um evento artístico-pedagógico, então Além do o contato direto com alunos é pelos cursos e com o público em geral, com a população de Curitiba, é por meio dos espetáculos. E é oferecido em diversos espaços. Alguns muito, muito A boa parte desses espetáculos são gratuitos, alguns com preço popular. Então, realmente, a, a população ela tem a possibilidade de respirar música nesse período. E a gente, desde Guairão, até a Praça do Memorial, é, o Teatro Cléon Jacques, que, é, que fica dentro do, do complexo ali do, do Parque São Lourenço, todos esses espaços tiveram boa frequência, então a gente fica muito feliz que a população ela te, esteja sedenta, né, agora que a gente voltando ao presencial, que esteja sedenta por, pela arte, pela música, a gente fica muito feliz que as pessoas compareceram de uma forma bastante bonita, foi muito emocionante. Essa, esse retorno da oficina presencialmente, né? Um resultado prático da oficina é esse. Muitos grupos artísticos nascem depois do convívio nas oficinas, como é o caso das Brejeiras, o grupo de choro e samba que busca ressignificar o papel da mulher na música popular brasileira. Então, a gente é muito agradecido à oficina Justamente por isso, a gente se encontrou na oficina, eu fazendo aula de cavaquinho, a Beatriz fazendo aula de violão, a Feira, que era ex-integrante, fazendo aula de flauta, e nisso a gente se reuniu no corredor, vamos montar uma banda, vamos fazer um negócio de chorinho, inicialmente era chorinho. E... E nisso foi crescendo, o projeto crescendo, a gente começou a tocar num boteco, o boteco encheu, vamos para outro boteco, e o negócio foi crescendo, e daí a gente entrou com o samba também no meio disso, hoje a gente até faz muito mais samba do que choro, não, não deixamos de fazer o chorinho. Para mim isso é um sinal de que realmente a, a oficina tem uma efetividade real, a gente percebe os frutos, muito evidente, assim. Olha, eu, eu te diria que desde que eu comecei a, a, a dirigir, Sempre tem alguém que me fala, puxa, eu fui, eu fui, fui aluno da oficina, fui aluna da oficina. Então isso é muito tocante, é muito, é muito gratificante perceber que os frutos, eles se concretizam de, na realidade. Né? A oficina de música sempre acontece no mês de janeiro. Em virtude da pandemia de Covid-19, a edição deste ano foi transferida para julho, numa espécie de primeira edição de inverno. Ao longo dos anos, a Oficina de Música de Curitiba é uma realização da Fundação Cultural de Curitiba e do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, o ICAC. E logo no início do ano que vem, teremos a celebração dos 40 anos da oficina. E os preparativos para essa grande festa já começaram. Então, a gente já tem algumas ideias, é, muito a concretizar, mas a vontade de fazer uma, uma oficina digna de uma comemoração de 40 anos, a, o, a vontade e o, e o carinho para fazer isso está imenso. Ainda não existe nada é, definido é, na prática, assim. o, o, o período sim, realmente vai, vai ser em janeiro, que é o período da oficina no formato, os professores ficando uma, uma semana ou um pouco mais e sendo no, no, no, num polo como um campus, né, que normalmente tem sido, então é, é, vai... Pode ter certeza que essa 40 oficina vai dar o que falar. É um dos maiores festivais de música da América Latina, então é um motivo de bastante alegria para o no, nosso país né, ter um festival como esse. E vocês, o que acharam da nossa turnê pela oficina de música de Curitiba? Diz aqui para gente nos comentários. O Estado da Arte vai ficando por aqui e até a próxima.